Monarque, é, é, é o seguinte, eu eu, eu, vou, eu vou discordar fraternalmente de ti no começo, claro. pelo seguinte, é, eu não naturalizo o senso comum. Eu, por exemplo, eu não, posso, eu não vivo de senso comum. Então, eu não posso achar normal, por exemplo, o que eu vejo, não vou citar nomes aqui, é, é plataforma de curso, e você vê os cursos que as pessoas dão, elas ficam replicando aquela aquela coisa, aquela aqueles absurdos que o Olavo de Carvalho vendia nos, nos cursos dele, ou seja, isso virou, isso virou uma praga nacional isso daí. Não é? Eu não posso naturalizar isso. Eu não posso. Eu não vivo até porque eu não vivo disso. Até porque Mas se eu... Mas o você... que seria naturalizar isso? Achar normal isso? Mas não é normal, não é normal. Não que tenha pessoas com Pensamento diferente. Não. Pensamento diferente. Eu tenho na universidade, por exemplo, que eu tenho um departamento, uma faculdade de ciências econômicas, na, na, onde onde, onde, eu, onde, eu, onde eu trabalho, que tem três departamentos. E tem eu ali que eu sou, eu sou, sou marxista, eu sou comunista, né? E tem um cara, um cara que é da chamada escola austríaca, né? Por exemplo, que é o que é um Mises, Hayek, isso... E eu, eu e é um cara que produz ciência. Eu não concordo com absolutamente nada do que ele fala. Mas você vê, você vê claramente que ele estuda, que ele tem os alunos dele, que ele orienta, que ele, que ele produz coisas interessantes naquela área. Que do, ele na... tem um embasamento. Não, não, mesmo. ele tem ele tem sim, isso. Sim, sim. Ou seja, ele é, ele é um, uma figura que tem... Que tem ou então, pensa, um, um, um rapaz que, tem, que trabalha comigo lá, um, que é um economista neoclássico, que é um neoliberal, como se chama por aí, né? O hum. é um cara é um cara, um cara, um cara simplesmente genial no que ele faz. Eu, eu aprendo com ele. Sim, sim, sim. Ou seja, eu não tenho mente fechada, entendeu? Eu não acho que... Eu não... Eu não, eu não, não pra mim, não, eu não tenho problema com isso, entendeu? Então, uma coisa é ser esse tipo de cara que pensa diferente de mim, mas, mas você percebe que ele... Que ele, que ele... Tem um embasamento. Agora, o que nós estamos vendo hoje no Brasil, entendeu? Hum. Então, acho que foi, foi isso que me levou a aceitar o convite do Rogério Vilela naquela... Na, pra aquele Aliás, mando um abraço pra ele, né? para aquele encontro, né? E me, me trouxe aqui para falar contigo, né? Claro, claro, sim, sim. Não, eu acho é, muito legal o que você está fazendo, de vir participar. Eu esperei muito tempo para pessoas na esquerda uh, pô, começarem a ter essa iniciativa, que eu acho perfeito, porque a minha intenção nunca foi conversar só com um lado só, entendeu? Sempre foi o propósito do Flow e do Monarch Talks conversar com todos os as, diversos estilos de pensamento, até porque é isso que vai engrandecer o conhecimento de quem me assiste. Eu não quero ficar... Uh, doutrinando ninguém aqui para dizer oh, só isso existe não eu quero quero saber de tudo e é bom que pessoas que são comunistas tal venham com embasamento até pra quebrar certos uh, preconceitos que as pessoas têm ou para explicar melhor as ideias que não são muito bem explicadas porque você falou que tem muito cara do dos do, do liberais não sei o que fazendo vídeo e curso mas também tem muito comunista e não sei o que falando muita besteira também na internet então é por isso que eu acho que é normal é, é a natureza humana é, essa é a beleza da liberdade, você pode deixar todo mundo falar, óbvio que as pessoas vão falar besteira, tá ligado? Mas o problema não é deixar todo mundo falar, o problema é as pessoas que sabem como você não ocuparem os espaços, ficarem reclusos dentro da academia, o que é um, um defeito da academia hoje em dia, eles não querem ocupar a internet. É, o problema é o seguinte que eu vejo, é, você falou agora uma coisa que é a liberdade de, de todo mundo falar, né? Ou seja, eu não tenho nenhum problema com isso. Né? mas eu acho mais importante nós, nós analisarmos os, pro, os processos históricos é, pelas que, que servem de base para que certos personagens personagens surjam né, e tomem conta do debate público né? então então o que o que o que leva por exemplo a essa a, essa chamada extrema direita por exemplo dominar o debate público você tem razão a esquerda entre aspas se negou a a ocupar Conversado. esse espaço não sendo igual a ocupar esse espaço e ah, muitas então. vezes o que acontece nós nós ficamos entre, em, em briga peque, brigas pequenas entre nós uhum. enquanto que do outro lado por exemplo eles eles eles eles, eles agem de forma bloqueada ou seja você não vê nenhum cara de extrema direita brigando com alguém de extrema direita você vê que todos eles se citam todos eles se todos eles se é, não brigam publicamente abertamente eles têm eles têm um método uhum. né para para para para agir nas redes sociais né